raca, nossa, tem um pavor de ficar devendo. Também é um extremo. Não há problema algum em dever algo para alguém. Não há problema algum, desde que isso seja leve para você. Se eu penso, poxa, uh, estou devendo uma parcela do meu carro, mas eu não consegui pagar esse mês, mês que vem eu dou um jeito, que pago em dobro. Um exemplo esdrúxulo, né? Porque os juros do cartão faz do, do, do carro, né? Para quem parcela, é de causar espanto. Mas, digamos assim, devo, não nego, pago quanto puder. Agora, se estar em dívida é um peso maior, para você pode ter certeza que só não chega mais dinheiro até você, porque você está com esse peso, com esse pavor, com essa raiva, com essa indignação. E quando você se sente leve, livre, você estará pronto para deixar fluir o fluxo financeiro na sua vida. Essa é a própria manifestação da prosperidade.